opa Ah, tá velho Caralho, todo mundo saiu aqui? Meu Deus Ai, Que bagulho foi, foi esse menor aqui, pode tá. ir falar velho o Cara, que ignorante! Aí, parça, foi logo tu, né, o menor, parça, tá guardando o bagulho acabei de sair aqui. da cadeia, você que eu tenho medo de voltar pra lá? não tenho não, então você para de guardar o bagulho dos outros aí. É, que senão você vai é to... suave Nossa, aí, quieto. É do... Se não, você já vai logo tomar um preço de atenção pra ficar Cê esperto. Nossa, <risos> <risos> cuzão, be... mano, já mete o pé daqui dessa porra, dessa caralho, se não for pegar carro. Vai me ligar e desligar? Se tu guardar minha moto, parceiro, tu vai tomar um preço de atenção, você fica... tá... Tá Você sabe o que é um Presta Atenção, porra? <risos> hum. Eu guardava Eu <risos> guardava Eita porra Estilizando mano, só porque o mano é novo tio Que isso o Moleque é, é de maior já, Ele... Utilizando Estilizando mano só Vou guardar, vou é um guardar eu guardar, esse filho da manhã vir atrás de mim, cara. vai fuder vai casa do caralho. Mete o pé, isso aí mesmo, mete o pé. Bandinete, Vai vir só eu te matando aqui, eu falo puta. Mete o teu pé daqui, eu vou Bosta é. ai, ai, ai, ai, calma aí ai, ai, ai, vem, vem, vem, vem. <risos> <risos> <risos> Nossa, tem que tirar dinheiro pra ir no banco, acho, comprar. É 12 mil, cara. Tem que sacar o dinheiro. É. Eu estou no meu começo,